A associação sem fins lucrativos Just a Change reabilita casas de pessoas carenciadas em todo o país. Conta com o apoio de dezenas de voluntários e parceiros, como as autarquias, para garantir que há cada vez mais pessoas a viver em melhores condições. Esta semana a associação reabilitou a casa número 300. António Marques vive nesta casa em Óbidos desde que nasceu, mas há vários anos que aqui não estão reunidas as melhores condições, por isso a Just A Change entrou em ação para garantir que dentro de poucos dias esta reabilitação signifique também uma nova vida. Porque é o bem-estar das pessoas, assim também vou ficar com bons estarem e estou muito orgulhoso deste pessoal que está aqui a trabalhar e que lhe façam há mais casas que como a minha. É uma alegria enorme chegar a esta nossa tricentésima casa, eu tive que ir ver como é que se dizia isto, é, porque de facto estamos, nós temos vindo a fazer cada vez mais e mais casas em cada ano, por isso quando eu entrei há três anos não imaginei que... Só faltavam três anos para chegarmos a esta e de repente aqui estamos, um, nesta casa que está a ser está a ser super desafiante, mas em que os nossos voluntários estão mesmo a adorar e o nosso beneficiário é impecável e tentado aqui com ele tentado aqui com mesmo na obra, fazer, a reabilitar a sua própria casa. A Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que nasceu há mais de 10 anos. Hoje, com a ajuda de dezenas de voluntários e parceiros sociais, reconstrói casas de pessoas carenciadas de norte a sul do país, como ponto de partida para uma vida com mais dignidade. Uh, é fácil perceber que não tendo uma uma casa de bem dificilmente consigo ter um emprego uh, chovendo dentro de, da minha casa da minha sala, uh, provavelmente não vou convidar ninguém para a para minha casa para, para jantar ou o que seja, e, portanto a casa limita muito a vida das pessoas o que nós acreditamos que ao é intervir, intervir na casa estamos na verdade depois a mudar as oportunidades que esta pessoa tem na sua vida Aliás, isso é o nosso grande lema: é que reconstruímos casas e reabilitamos casas e reconstruímos vidas uh, nós acreditamos que a casa é só o ponto de partida, no fundo todas as outras todos os outros eixos da vida de uma pessoa começam aqui e por isso este é o nosso, é o nosso empurrãozinho que damos a estas pessoas para elas depois poderem lançar à vida com uma, nova, com uma nova alegria, com uma nova pujança. Um dos parceiros que se associou a esta causa é a Câmara Municipal de Óbidos. É na autarquia que é feita a sinalização e avaliação das condições socioeconómicas dos agregados familiares que acabam por ter, assim, uma nova casa. Louvar estes jovens por esta iniciativa, por se desprestarem a, a dar este apoio e este contributo à sociedade, acho que é, acho que é algo que deve ser enaltecido, mas também replicado por todos esses jovens pelo país fora e aqui fazer, fazem eles naturalmente a diferença. O que estamos aqui a dar, para além do apoio monetário a este conforto, também dos nossos serviços de ação social, é esta identificação, esta priorização, ao fim e ao cabo, daquelas que são algumas necessidades como existem de resto no país, mas também no nosso, no nosso Conselho. Cada habitação demora, em média, duas semanas a ser reabilitada e conta com, pelo menos, uma dezena de voluntários. A Just a Change chega assim à casa número 300, mas promete continuar a mudar a vida de cada vez mais pessoas.